O governo anuncia nesta quarta-feira a lista de 17 empresas que serão privatizadas. Dessa vez, Bolsonaro vai ganhar até palminhas. É, acredite se quiser, o governo do presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira uma lista de 17 empresas estatais que serão privatizadas, entre elas estão a Casa da Moeda e a Agência Brasileira de Comunicações a, ABC, a Telebrás e a Eletrobras, cujos preços das ações dispararam na bolsa nesta quarta, e até os Correios que eu já venho denunciando aqui no canal desde 2013. Vamos ver agora quanto tempo vai demorar para isso sair realmente do papel, passar pelo aval do Congresso e finalmente se tornar realidade. Aliás, para ser justo, desde sua posse em 1 de janeiro, o governo de Bolsonaro já liquidou ou privatizou oito estatais, passando por quatro subsidiárias da Petrobras e redução na participação de diversas empresas, além de concessões de aeroportos, ferrovias e portos, iniciadas no governo do Temer. Tá aí, tô gostando de ver, Bolsonaro, agora é se empenhar menos em querer beneficiar ou proteger a própria família e deixar o Paulo Guedes trabalhar, né? Assim teremos grande chance de conseguir enxugar essa máquina pública podre que temos nesse país Que só serve mesmo como catalisador de corrupção Hashtag privatiza tudo E não esquece de dar aquele joinha, compartilhar o seu vídeo nas redes sociais E seguir o canal do Otário aqui no Youtube Fui!